Vamos dar uma olhada nos comandos Cycle e Exit. Eles vão ser usados em laços, seja em laços com um número fixo de iterações, seja em laços sem número fixo de iterações. Você pode fazer um do okay? sem controle para número de iterações, é diferente do do while. Okay? Simplesmente basta você colocar do, and do e um bloco de comandos aqui no meio que ele vai executar. O problema é que é, se você não colocar um comando exit em algum ponto aqui, é, dado, dado que uma condição é verdadeira, esse laço vai executar para sempre. Okay? Mas você tem dois comandos aqui então, o cycle e o exit. O exit ele sai do laço, ele sai completamente do laço. É, o cycle... Ele faz o seguinte, se, se aqui no meio tiver um comando Cycle, ele simplesmente não executa o que vem depois do Cycle e volta ao início do laço. Vamos ver, um, vamos ver o programa simples aqui para a gente poder... Que dessa vez ele é um pouquinho mais complicado. Okay? Mas ele não é um programa extremamente difícil, não. Ele é mais complicado do que os outros exemplos que eu tenho, que eu tenho feito com, com vocês. Então, vamos, olhar, vamos dar uma olhada aqui nesse programa. Inclusive, eu vou, vou até subir um pouquinho mais aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para poder ter um espacinho. Então, aqui está ótimo. Vamos. É, o programa vai, pegar, vai pedir ao usuário que ele digite um número entre 0 e 10. Se esse número tiver 0 e 10, ele é, um, ele é considerado um número válido vai ser acumulado numa soma. Tá? Então a gente vê um exemplo direto aqui né, do que eu falei de uso de um somatório. Você pode ter um somatório sobre uma variável desde que ela, seja, desde que ela esteja entre 0 e 10, por exemplo. Se isso acontecer num problema matemático que você esteja é, querendo resolver computacionalmente aqui, você já sabe, já tem uma ideia de como fazer. Okay? Então, se ele for maior do que 10, não vai ser contabilizado, e se, se ele for negativo ele vai terminar a soma. Tá? E aí no final ele apresenta tanto a soma quanto a média dos números, dos números válidos. Então tem um do aqui sem nenhum controle, em princípio. Tá? Mas o controle vai estar tá aqui. Vai ler o x. Primeira coisa, se o x for menor do que zero, então ele sai, e ele sai do laço. E ele sai do laço. Se não se o x for uh, se o x for maior do que se o x for maior do que do que 10, ele acumula 1 um, aqui é o total de números e mas ele não, mas aí, aí depois o que que acontece? Quando ele sair do if é que ele vai somar números válidos e soma Total. Então ele vai te dizer quantos números você digitou, que é o número que é o total de números, ok? Desde que ele não seja negativo, os negativos não são contabilizados, e aí vai ver quais são os quantos números são válidos né, para poder acumular na soma. E vai acumular a soma aqui. Soma total recebe o quanto tinha na soma total mais o, chi, mais o número. Mas esse pedaço aqui. Nas linhas 30 e 31, só vai ser executado se tiver sido digitado um número que possa ser contabilizado. Ok? Então, no final, ele vai. Então, se eu digitar um número maior do que 10 aqui, ele vai dizer: ó, ele, ele, ele simplesmente vai pegar e vai voltar ao início do laço. Ele não vai executar esse, esse bloquinho aqui fora do if. Vamos ver. E aí, no final, né? como aqui dentro eu só acumulei uh, números, números válidos e, e soma total, esse cara daqui, não, não, na verdade, ele acaba não é, dizendo todo o total de números que você digitou. ok? Eu tenho que somar o número total com números válidos e apresento aqui a média, desde que números válidos seja maior do que zero. Fica com um deverzinho de casa aí para vocês olharem por que, que eu coloquei esse if aqui. Tá bom? Por que, que vocês acham que eu coloquei esse if aqui? Vamos, vamos executar então o nosso programa. Vamos executar então o nosso programa aqui. Número entre 0 e 10. Se ele for maior do que 10, não vai ser contabilizado. Se for negativo, a soma é finalizada. Então vamos colocar aqui. um Três, nove, quinze, sete, dezoito, zero. E vamos terminar agora então aqui a nossa, a nossa entrada de dados. Foram sete números válidos. Um, dois, três, quatro. Uh, 4, 5, 6, 7. São 7 números válidos. E número inválido para ele é o que tem. É, é número menor do que zero, para terminar a soma. Desses, só 5 foram contabilizados. Por quê? Eu tenho só 1, 2, 3, 4, 5 números menores do que, do que 10. E a soma total é 20 e a média é 4. Então, fica aqui, o uso da, dos comandos exit e cycle, tá legal, para laços, e na próxima, na próxima videoaula a gente vai olhar é, como é que ficam laços aninhados um dentro do outro, a gente vai precisar desse tipo de coisa para os nossos programas de, de, de cálculo numérico.